Olá, aqui é a Daniele Schmidt. Vamos ver quais são as recomendações de acessibilidade sobre índice de ilustrações. Sempre crie índice de ilustrações para ter acesso a uma lista de ilustrações inseridas no documento, como imagens, tabelas, gráficos. Isso facilitará a navegação pelo documento. Para inserir índice, primeiramente temos que inserir legenda nas figuras. Então, aqui, ó. vamos clicar na primeira figura do documento, nós estamos no LibreOffice Writer, nós vamos clicar em inserir, legenda. Então, essa imagem representa o processo seletivo. Vou deixar a posição da legenda embaixo, e ela é uma figura. Então, ok. Agora... Vou colocar legenda no gráfico. Outra forma de inserir legenda é clicar com o botão direito e clicar na opção Inserir Legenda. Então aqui qual é o nome deste gráfico? O que o que este gráfico representa? Outra figura? Vou inserir legenda. Logotipo da Unipampa. Ok. Clico com direito, Inserir Legenda. Mapa mapas com municípios da Unipampa. Figura embaixo, ok. Então, o primeiro passo foi inserir legenda em todas as figuras do documento. Vou dar um CTRL ENTER para passar esse texto para a página seguinte e vou fazer o índice na primeira página. Para inserir índice, inserir, sumário e índice, sumário, índice ou bibliografia. Nós queremos inserir agora o título índice, o tipo é índice de figuras e ok, está pronto o índice de figuras. Se eu pressionar tecla Ctrl e clicar na última figura, por exemplo, ele leva para a página 4 onde está a última figura. Então, sempre insira um índice de figuras quando no documento de vocês tiver figuras.